Olá, no vídeo anterior nós adicionamos imagens, textos, trabalhamos com as nossas barrinhas de ferramentas do H5P no Chris Presentation, a barra de ferramentas para imagens e a barra de ferramentas também para as páginas em si. Agora, é, trabalharei mais um pouco sobre a inserção de atividades né, dentro do nosso recurso para que a gente possa aí, ter uma interação um pouco maior com os alunos. Mas lembrando, né, essas atividades e recursos internacionais eles são, não são indicados né, para... É, modelos avaliativos, uma vez que temos essa dificuldade em computar as notas dentro do H5P, mas serve aí basicamente aí para nós revisarmos conteúdos com os alunos. Né? Então nós temos aqui nossas três páginas já criadas, e o que faremos agora é inserir algumas atividades dentro do nosso conteúdo. Então eu vou aproveitar o nosso fundo de tela, né, que já foi criado anteriormente, e vou clonar novamente aqui. E vou excluir esse recurso de texto clicando aqui no botão delete, mas se vocês preferirem, vocês podem é, clicar no recurso e aqui na lixeirinha, né, remover. Ele vai perguntar se você quer realmente que esse recurso seja deletado e você aperta ok, já que você deseja. É, dentre os recursos né, que nós temos aqui vemos que nós temos é o preencher espaços em branco, escolher uma única alternativa ou múltipla escolha, é questões de verdadeiro ou falso, de arrastar para o local correto entre outros. É basicamente é, é atividades são do tipo múltipla escolha, né? Então aqui eu vou escolher essa esse recurso é primeira vez, né? Então posteriormente eu vou inserir mais é, recursos. Então aqui a questão é, é basicamente em qual, vou colocar aqui mais ou menos um lore em y só que a gente tem basicamente a, a possibilidade aí de ter uma questão. E nós temos aqui as opções disponíveis, né? o que, que seriam essas opções? Seriam as nossas alternativas. Então nós temos aqui o um lore y, e eu vou marcar como a alternativa correta, 2 Y também. Essa vai ser incorreta. Então, nós temos aqui duas alternativas. Mas a gente pode adicionar uma opção. Então, nós teremos aqui, no máximo, até... É, isso aqui já foi arrumado, né? Nós temos agora a possibilidade de inserir vários várias opções. Então, nós temos aqui essas opções, então vamos colocar aqui como sendo essas alternativas, como é múltipla escolher a gente pode selecionar mais de um, um item né, como sendo correto, então vou colocar aqui como 32, é, também temos a possibilidade de colocar dicas e feedbacks, então se o usuário marcar essa alternativa, o que é que vai ser mostrado a ele né, quando ele responder? Como ele acertou, a gente vai colocar aqui parabéns. Se ela não for selecionado, que não é indicado, né? Mas isso vocês que decidem, né? Vocês como professores, é... a gente pode colocar essa seria a resposta correta. Mas isso aqui, é, novamente, depende da metodologia empregada por parte de vocês. Aquelas questões que são incorretas, a gente pode dizer que se a pessoa marcar, a gente pode dar o feedback de incorreta. E assim sucessivamente. Então, nesse modelo aí, a gente basicamente é, trabalha com aquilo que temos. Né? Então, como terminamos aqui, a gente vai fazer aquele famoso DOM, né, no caso. Veja que o recurso já foi criado. Mas é importante também que nós ajustemos o conteúdo dentro da tela né, em si. Então nós temos essas opções. É, veja que por ser múltipla escolha, é, ou seja, mais de uma opção, é, o símbolo aqui vai ser um quadradinho. Certo? Mas nós podemos também trabalhar com uma única alternativa. Então vou clonar aqui. Vou excluir esse aqui foi feito. E vou escolher aqui o single choice, tá? Então ver quem está dando essa mini aula? Então a alternativa, a primeira é sempre a correta, tá? Então, vocês já vamos colocar a alternativa correta aqui. E aqui vamos adicionar as alternativas que são, no caso, as incorretas vou colocar aqui parte do corpo do SEAD. Então, a gente pode também adicionar duas questões de uma escolha apenas. Aqui nós vamos focar em apenas uma, então nós vamos remover essa alternativa aqui. Então, dono de novo. E mais uma vez a gente ajusta o nosso o nosso recurso na tela. Veja que neste caso aqui não existe o botão de verificar a resposta. Por quê? Porque é só uma alternativa. Então a pessoa vai clicar e o, o recurso já vai entender então é que ele está respondendo aquele item. É, vamos clicar aqui também para a gente ter as configurações comportamentais. Então, nós podemos habilitar efeitos sonoros ou tentar novamente e também mostrar a solução assim que ele responder Então, se isso for do agrado de vocês, vocês podem, então, no caso, habilitar ou desabilitar nesses quadradinhos. É, também agora vou adicionar uma questão do tipo verdadeiro ou falso. Então... Vou colocar aqui, ó, estamos na semana universitária. aqui, que é uma afirmação, e a gente sabe que ela é verdadeira, então vamos colocar aqui como true. Então, façamos o dono, e temos aqui a questão de verdadeiro ou falso. Vocês devem estar se perguntando, meu Deus, está <coughs> em inglês, e isso não é interessante. Então, o que, é que nós temos aqui de recursos do H5P? Então, nós vamos aqui descer um pouco mais a página. E veremos aqui que temos a sobreposição de textos e traduções. No caso, nós temos aqui a questão de verdadeiro ou falso. E aqui nós iremos inserir é, a tradução. Então, verdadeiro, falso. Aqui você conquistou. Então, que basicamente o professor vai trabalhar na tradução desses desses textos. Então, o que é indicado, né, no caso. Então, façamos isso, né? Então, para que evitemos aí problemas com os alunos que não tiveram e não tem expertise, no caso, na língua estrangeira, né? Nós vemos aqui que o single choice set ele já está <coughs> traduzido por parte do H5P, o multiple escolha também. É interessante também vermos que o H5P, assim que ele detecta que há atividade na, na página, ele marca o slide com essas bolinhas. Então, para os alunos, assim que eles verem essa bolinha, eles saberão que estão é, é, com atividades a serem feitas. Então, seria esse a nossa inserção de recursos de revisão aqui dentro do nosso conteúdo.